Salve News Soldiers, todos bem? Que saudade de vocês Que bom mais uma vez estar aqui com vocês Que satisfação enorme Vocês não sabem quando eu estava querendo retomar os vídeos aqui com vocês E é claro que hoje vai ser uma dica rápida Focando direto na linguagem do New Soldiers Eu espero que vocês estejam bem aí, resguardados, valeu? Satisfação sempre estar com vocês Valeu, vamos para cima agora Ó, diquinha básica para quebrar tudo e mudar o seu jeito de tocar Go New Soldiers Galera, é o seguinte, para a gente poder falar sobre o new soul, mas é muito importante que a gente consiga ter a linguagem, certo? É como a gente fala em inglês, embora você fale a palavra ou uma frase em inglês, isso não quer dizer que você fale em inglês. Não sei se você compreendeu o que eu quis dizer. Logo, o new soul não é diferente, assim como qualquer outro estilo, você pode tocar os mesmos acordes, só que tudo se baseia na linguagem. Então, eu vou passar pra vocês aqui uma frasezinha bem simples, tá? Melodia na mão direita e acordes na mão esquerda. Somente pra gente poder ir direto ao ponto e você começar a desenvolver melodias na mão direita, tá ok? E harmonia na mão esquerda. Frasezinha bem simples, ó. Olha que simplesinho, ó. É só isso. Ré sustenido, Mi, Fá sustenido. Agora, a questão é, é que eu transformo isso num estudo, tá? Que eu passo até para os meus alunos. Eu faço questão de compartilhar aqui com vocês. Que são New Soldiers. Vai ser assim, ó. Primeiro acorde você Dó sustenido menor. Sou de B, sempre, ó. Segundo acorde. Si bemol menor 7. Tudo sol de B. Terceiro acorde. Sol sustenido menor 7. sol de B. Quarto acorde, Sol menor 7, Sol de B. Lembrando que isso também pode ser transformado em uma progressão quando você estiver tocando uma música em Dó sustenido menor, né? Em I maior, no caso, um relativo de outro. Dó sustenido menor, é relativo de mi, ok? Ó como vai ser esse exercício. Até para você se acostumar a tocar o Soldier na mão esquerda, tá? E fazer melodia na mão direita. Vai ser assim, ó. Vamos lá. De novo Dó sustenido menor Si bemol menor 7 Sol sustenido menor Ou lá bemol menor 7 Sol menor 7 Sol de B o tempo todo Meu mano, isso aí Fica assim, ó. Poxa, Lucas, mas isso aqui é fácil. Então, vamos mesclar, ó. Só ir aumentando o andamento Claro que a gente pode transformar isso em N coisas Mas a questão aqui é que a gente quer trabalhar Passo a passo Passo a passo, etapa por etapa Porque você é um new o New Soder New Soder não entrega os pontos New Soder não pula matéria New Soder vai quebrando tudo E vai aplicando isso em todos os quesitos Relacionado ao seu estilo Valeu? Então vamos lá Claro que vai ter uma base para você tocar em cima, tá ok? Ó E vou te falar, dá pra inverter as mãos também se quiser. Dá pra acrescentar outros acordes. É que esse exercício é apenas o primeiro exercício, tá? De uma série de estudos harmônicos e melódicos que eu vou estar compartilhando com vocês. Tá ok? Vou mandar a base pra vocês aí poderem tocar juntos. E bora quebrar tudo. Que bom poder compartilhar com vocês, valeu? Então vamos lá. Pra fechar, Dó sustenido menor, Si bemol menor 7, Sol sustenido menor, Sol menor. Todos sou o D&B, tá? Se tiver alguma dificuldade aí, ó Dá uma olhada nos vídeos anteriores, tá ok? Por favor E tem mais Aplique isso no seu dia a dia Isso pode se transformar em N coisas, ó <risos> Ok? E com o tempo você vai colocando isso aqui. Então, esse é o papo de New Soder, meu irmão. Vai para cima e quebra tudo. Valeu. Valeu pela sua atenção, muito obrigado, se cuide e até a próxima. Valeu, sou é nóis!